Figuras demoníacas são filmadas andando por uma casa assombrada. Fantasma de menina envenenada se manifesta no canto da cama. Entidade é encontrada varrendo a floresta. Menina é atacada por algo invisível. Demônio entra na casa pela janela e muito mais.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 Durante uma exploração de uma casa abandonada jovens se depararam com figuras sombrias andando pela casa. Ei, não se escapa. Estou... Estou bem. São várias meninas de branco com feições fantasmagóricas andando de um lado para o outro. Elas se comportam de uma forma como que se tivessem removido seu cérebro. Ah, kilo é que é que é Mais uma exploração macabra na floresta obscura da Indonésia. Aqui, um ser vestido de branco é encontrado em plena escuridão varrendo o chão de terra. Note que parece que ele não tem rosto. Casal. Após fazer contato com espíritos que assombram sua casa, coisas estranhas começaram a se manifestar com mais intensidade. Certo é isso? Sim. Hoje a gente gravou um vídeo bem aqui onde a gente está. A gente fez uma sessão aqui de Spirit Box, entrou em contato com os espíritos que estão aqui em casa e descobriu quem é o homem, o espírito do homem que está aqui em casa. E a gente descobriu que é o Teimo. É, tem dois espíritos aqui dentro da minha casa. Um dos espíritos é a menina envenenada. Essa menina envenenada é uma lenda que a gente vai... Okay. Onde a mãe colocou veneno na comida da menina. E a gente foi lá várias e várias vezes. E a menina começou a aparecer aqui em casa. A Thaís teve um sonho com ela. A menina deu uma paulada nas costas dela. E a Thaís viu ela na beira da nossa cama. Aí a gente foi ver as costas da Thaís. Estava toda machucada. Eu peguei para ser o K2 aqui em casa. Deu muito sinal lá no quarto. E aqui na porta da, de casa eu resolvi fazer um spirit box aqui em casa sozinho, tirei a Thaís e o Cauê, o Cauê é nosso filho de casa, fiz a sessão, descobri que era a menina e descobri que tinha um homem só que não sabia quem que era, a gente até... aí eu peguei e deixei a câmera ligada, depois no outro dia eu dormindo e ela se manifestou bem em cima do sofá, me olhando dormir, passei a noite tranquila, não aconteceu nada, mas ela se manifestou, e a gente fez uma sessão agora aqui, é, e a menina ela veio atrás da gente porque ela acha que a Thaís é mãe dela. A Thaís está melhor, ela está fazendo a novena de cura e libertação para se libertar. Pedir para ungir o meu crucifixo. Crucifixo dela está ungido, ela tá andando 24 horas. Consulito, é... Né? Diante disso, eles posicionaram uma câmera em frente à cama para tentar captar evidências. Enquanto dormiam algo, se manifestou no canto da cama. Mas é isso aí, galera. Vou passar o cartão agora para o computador. Vou dar uma analisada, ver se é, sobrou o barulho que eu escutei. Não sei se pegou nada, mas vamos ver, né, Thaís? É. Tomara Deus que não esteja mais nada aqui. É isso aí. É isso aí. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram uma menina sendo atacada por um poltergeist. Neste momento a porta fechou sozinha. Ela pensa que foi o vento, Mansão estava ventando lá fora. Foi quando ela foi arremessada na cama por uma força invisível. a sua cozinha sempre amanhecia aberta, por mais que tivesse fechado antes de dormir, bem como notava que faltava alimentos na geladeira, objetos estavam fora do lugar como se alguém tivesse invadido. Então ele posicionou uma câmera em frente à janela e foi aí que ele descobriu algo estranho. you <laughs> assustador com feições demoníacas entrando pela janela. Note que ele possui uma cor avermelhada e suas veias estão saltando. O que seria essa coisa pavorosa? Seria um demônio? Bom, deixe sua opinião nos comentários.